Olá, seja bem-vindo, bem-vinda para mais um vídeo. Nesse vídeo você vai aprender como e quando começar o seu adestramento ou adestramento do seu cãozinho. Fique comigo até o final desse vídeo e vamos lá. Mas antes, se inscreva no canal, dá o seu joinha e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo de como você vai estar cuidando bem educando o seu filhotinho, o seu cachorrinho adulto ou na fase média, certo? Então vamos lá para este vídeo. <risos> Muito bem, é, então o ideal é que o adestramento ele comece com o cãozinho ainda filhote, certo? Pois assim ele vai estar na fase da construção dele, tá bom? ali com é, os hábitos dele, com a aprendizagem da vida do animal, tá? De modo que qualquer comportamento é, equivocado que o cachorro venha a ter é, já seja corrigido antes dele entrar é, na fase adulto dele. E assim vai melhorar muito no ensino e na aprendizagem do cãozinho. primeira coisa que você deve é, ensinar ao cachorro é o significado da palavra não, tá bom? É, não faça isso. É não pegue isso, não vá, tá bom? Assim por diante. E a segunda coisa é a palavra muito bem, tá bom? Por exemplo, meu cachorrinho, ele se chama Billy. Não sei o nome do seu. Então, você, eu costumo falar assim, muito bem, Billy. Boa, isso mesmo. Então, a palavra muito bem é a palavra que você deve também ensinar ao seu cachorrinho e também a palavra aqui, tá bom? Vem aqui, faça aqui, assim por diante, tá bom? é O cachorro, ele precisa saber o que pode e o que não pode fazer. E o que não pode e onde ele deve ficar, onde ele deve estar e onde ele não deve estar, tá bom? Uma das táticas muito interessantes que eu gosto de usar é, no adestramento são as recompensas. Como petisco, ração, algo que o cachorrinho gosta de comer, tá bom? E também brinquedos, tá bom? Tem cachorrinhos que gostam, tem é, animais que gostam muito de brinquedo. Então, é uma tática de você estar recompensando ele quando ele fizer algo que você pede, tá bom? É, outra coisa é também, segurar com força essa parte da, é, de trás é do pescoço do, do cãozinho é, quando for necessário repreender ele, tá bom? É... É muito eficaz também você usar essa tática de segurar é, o pescocinho, o, o couro do pescoço aqui atrás do seu cachorro para você repreender ele em algo, certo? A repetição das palavras é a chave do adestramento. É importante lembrar que o adestramento ele não pode incluir bater no seu cãozinho e nem prender ele. Também não pode deixar ele sozinho. Você não deve provocar é, o seu cachorrinho, tá? o seu cachorro, ou gritar com ele, certo? O cachorro ele precisa ter contato com todos os que moram na sua casa, tá bom? Com todos que convivem com ele dentro da casa para que ele possa reconhecê-lo e respeitar também o que foi ensinado para ele tá bom então muito cuidado que você tenha esses essas táticas tá de não judiar do seu cãozinho ensinar ele com carinho como você fosse uma professora na escola tá bom ensinando os alunos assim é seu cãozinho você deve ensinar ele com amor porque é os primeiros passos de ensino que você vai estar tá, é, educando o seu cãozinho tá bom muito bem este é o vídeo de hoje e se você quiser saber mais de como você você é, educar o seu, seu cãozinho a sentar, a vir quando você chamar ele, é, fazer ele parar de latir, é, ele andar sem puxar a coleira, é, enfim, fazer xixi onde deve, é, nossa, ficar junto com você do seu lado, é, fazer cocô no lugar certo, nossa, infinidade de é, adestramento, aqui abaixo desse vídeo eu vou deixar o link de um livro digital para você estar baixando, tá bom? É só você clicar nesse link que você vai conhecer esse e-book de como você vai adestrar o seu cachorro de maneira correta. Grande abraço, até breve. Tenha um cão obediente agora mesmo. Clique no site oficial que está aqui abaixo na descrição desse vídeo e adquira o seu livro digital, seu e-book.